Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Você é seus pensamentos. Se você pensa que você pode, ou se você pensa que não pode, em ambos os casos você está correto. Isso quem falava era Ford, né? o Henry Ford, fabricante lá dos carros da Ford. Por que eu estou falando isso para você? Porque se você ainda não está onde você quer estar, se a tua vida ainda não deslanchou, né? é porque você está pensando errado. É bem simples. Não é pensando errado, não existe pensar certo, nem existe pensar errado. O que existe é o que você está fazendo ou o que você está pensando não está levando você para onde você quer ir. Até então, se você deseja... As pessoas medem a vida pelo dinheiro, medem pela prosperidade. É um erro muito grande. Mas também a prosperidade faz parte da vida. Né? Até a própria Bíblia diz lá em Salomão, obteve riquezas e buscou sabedoria e obteve riquezas. Então, a riqueza é boa. Né? Você não pode ficar preso nela. Então, se você deseja a prosperidade, comece a pensar como uma pessoa próspera. Mude seu modo, mude a chavezinha aí. Cara, no começo não é fácil. Eu era um bundão, eu era medroso, eu era cagão eu era tudo que vocês imaginarem meu. sabe minha vida não andava em lugar nenhum a única pessoa que se achava gostosa era eu ah então para mim sair passear namorar paquerar essas coisas eu era bom mas era só nisso, né e na verdade você as pessoas descartam você sem você perceber se você começa a buscar algo sem uma profundidade sem um amor sem um tesão você vai sendo descartado. Você pensa que você está certo? Está certo, né? Mas você pensa que é o bicho de Goiás, mas não é. Entende? O que eu quero dizer é, mude seu pensamento. Comece a andar com quem é melhor que você. A Bíblia diz, diga-me com quem andas, te direi quem és. Então, comece a mudar seus pensamentos, comece a andar com quem sabe mais que você, quem tem outra, outras visões, e fique lá, e tente ficar, e tente aprender com essas pessoas sem ficar criticando, sem ficar reclamando, fique lá, vai aprendendo, porque se você busca pessoas melhores que você, você vai aprender, se você busca pessoas que não têm o conhecimento que você tem, você vai ensinar, e ainda às vezes é capaz de aprender né, coisas erradas, porque é muito mais fácil ir lá para as coisas erradas do que para as coisas corretas, para crescer, pessoal, não é fácil. Você tem que se esforçar, você vai ter que fazer esforço, você vai ter que buscar pessoas melhores, vai ter que ler, vai ter que estudar, vai ter que... Uma de coisa de coisas. O trabalho que nós fazemos aqui na academia é só para pessoas que têm um pouco mais de conhecimento. Pessoa que nunca estudou, não é que só do estudar. mas pessoas não evoluídas não conseguem fazer nosso trabalho. Não dá. A pessoa quer vir aqui que quer que enfie dentro da cabeça dele. Não é possível. Para você... Prosperar, você vai ter que fazer esforço, você vai ter que abrir a sua mente, né? Se permitir e escutar outra pessoa sem ficar reclamando ou sem ficar, é, sabe, mal dizendo, se é o que mais. Então, pessoal, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, você quer mudar sua vida? Ótimo, o primeiro passo é querer. O segundo agora, encontre pessoas melhores que você, saia com elas, continue convivendo com elas. Talvez elas não queiram ficar com você, né? Porque você está é, para trás, mas busque isso. Um grande abraço, se você gostou do vídeo, dá um gostei, se inscreva no canal, por gentileza, compartilhe com outras pessoas, leve esse conhecimento para outros lugares, esse conhecimento aqui é fantástico, ele é libertador. Um grande beijo para todos vocês.